Fala pessoal, beleza? França, gente. Pessoal, vocês viram aí anteriormente que eu tô assentando um servicinho aqui, fazendo um servicinho com meu pai, casa dele aqui, a gente vai fazer uma área de churrasqueiro e eu tô assentando cerâmica normal, aquele processo que eu expliquei pra você de tirar o pó do fundo. Porque esse pó dificulta a colagem. da argamassa, tá? E agora esse vídeo aqui é pra falar sobre outra coisa. Junta a dilatação. Vocês perceberam que eu tô assentando o piso aqui sem usar essa juntinha? Pera aí. Vocês perceberam que eu não tô usando isso aqui, ó. Essa juntinha aqui. Essa aqui é a juntinha de... Dilatação do piso, certo? Vocês perceberam que eu estou assentando as peças aqui sem usar a junta? Prâncio, por que você não está usando a junta? Pessoal, porque é o seguinte Piso cerâmico dá muita diferença de tamanho tá? Dá muita mesmo diferença de tamanho Se você usar a junta Quando você pega uma peça maior ou uma menor Você encosta de um lado, do outro lado Ou ela fica muito grande ou ela fica muito larga a junta Então para você poder equilibrar, o que, que eu faço? Eu assento a olho É isso mesmo a primeira fiada lá na frente eu calculei com a junta, eu coloquei a junta na primeira em todas as peças. Da segunda para frente eu fui colocando, pessoal, baseando, olhando a junta do primeiro e fazendo no segundo. Quando tem uma diferença, eu jogo um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, vou igualando essas diferenças entre as peças. Vou mostrar para vocês. Como dá muita diferença de tamanho, se você colocar juntas, o que O que acontece? Se você pega uma peça que é maior e outra menor, você coloca junta no meio, ela fica toda. a diferença fica de um lado só, e você não consegue disfarçar. Dessa forma aqui, eu fiz na primeira fiada lá, fiz o assentamento, da segunda para frente eu vim fazendo a olho. Então aqui ó, tem diferença, você joga um pouco para cá, um pouco para lá, você vai conseguindo equilibrar, tá vendo? Você joga para esquerda, para direita, você pega a diferença que dá entre as peças e joga dos dois lados por igual, não para um lado só. Joga para os dois lados por igual, aí fica harmonioso assim. Ó. Depois de rejuntar, não dá para perceber as diferenças. Só na hora do assentamento mesmo que você vai perceber. Beleza? Fica a dica aí do para quem assenta cerâmica. Esse não é um problema muito grande para quem assenta porcelanato, porque porcelanato, como ele é retificado e a junta é menor, ele é mais bem acabado, vamos dizer assim. É, as diferenças que dá no porcelanato não é tão gritantes. Na cerâmica é, pessoal, é muita. Dependendo da cerâmica que você pega aí na sua cidade a diferença pode ser de 4 a 5 linhas, até meio centímetro, dependendo da cerâmica. Então, para ficar um serviço harmonioso assim, ó, em cerâmica, ó, tá vendo? O que que eu faço? Eu pego a primeira fiada, coloco a junta em todas as peças. Da segunda para frente, eu vou a olho a olho, eu vou vendo, coloca a peça aqui, ela é um pouco maior, joga um pouco diferença para a direita, um pouco para a esquerda, para o fundo, para o centro, Igual essa peça, senta a próxima, joga as diferenças também, sem pôr a junta, porque aí o serviço consegue ficar harmonioso assim, beleza? Essa é uma dica para a cerâmica, você quer se especializar no assentamento de porcelanato, tem o meu curso, você se inscreve no meu curso aqui embaixo e vai ter 90 aulas em que ensino todas as minhas técnicas para assentamento de piso e revestimento.